Oi, tudo bem? Eu sou o Tegon Jr. Quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, a e o refluxo de forma 100% natural. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre algo super legal. Como utilizar o IP roxo, também conhecido como pau d'arco, no tratamento da gastrite. Fique comigo, não perca! Bom, vamos iniciar a apresentação sobre o IP roxo, também conhecido como pau d'arco. Eu quero aproveitar aqui e convidar você para me seguir nas redes sociais né então tenho a minha página no facebook é Facebook oficial você pode estar seguindo também o meu canal do youtube né é o .com.br e agora também no instagram Bom, nós, o hiperroxo é uma planta nativa do brasil ela é da mata atlântica essa planta aqui da foto o nome científico dela é, são esses nomes que estão aí acima, né? Então é Androanthus impetiginosus, mas ela também é conhecida como Tabebuia impetiginosa. É um produto típico do Brasil que, infelizmente, é, vocês vão ver que ele, ele é muito mais aproveitado no exterior do que aqui no próprio Brasil. Eu vou estar tá mostrando para você algumas pesquisas científicas que demonstram aí como é que é feito o uso dessa planta para o tratamento de úlceras e gastritis. Então vamos lá para o primeiro artigo. Esse artigo aqui é de 2008. Então aqui abaixo estão tá os dados do artigo. Né? Então esse artigo ele foi feito utilizando o extrato alcoólico da casca do hiperroxo. Então foram utilizadas concentrações de 30mg por quilo e de 1000mg por quilo. A pesquisa foi feita provocando úlceras em ratos, com o uso de etanol, que é o álcool, né? e o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Eles usam esses, essa substância para provocar úlcera nos ratos. O que foi observado nessa pesquisa? O efeito anti-úlcera foi confirmado. Então, houve um aumento na produção da mucosa do estômago e houve diminuição na acidez do estômago. E as úlceras foram bem reduzidas nos ratos que utilizaram aí o extrato alcoólico da casca do hiperroxo. Então a conclusão desse estudo é que os resultados indicam que a planta tem efeito protetivo contra lesões gástricas. Vamos agora para o segundo estudo. Esse estudo é de 2009. Está o título aqui abaixo. Então o que, que esse estudo aqui, como é que foi feito? Esse estudo ele é um estudo é, mais de revisão. Então, ele, ele relata que o pau-d'arco é utilizado desde 1873, de forma medicinal. Ele passou a chamar a atenção em, na década de 60, né, quando a imprensa brasileira noticiou casos de cura de câncer. Então, esse, essa pesquisa ela se interessou aí pelos efeitos anti-câncer do hiper roxo. Eles, eles identificaram que... Esse efeito anticâncer é principalmente devido aos compostos bioativos presentes na planta. Os dois principais é, seriam o Lapachol e o beta-lapachone. O uso dessa planta ali aparenta ser seguro e seria capaz de interferir também no ciclo de vitamina K do corpo. A conclusão desse estudo é que seriam necessários mais estudos dos efeitos clínicos com, com formas de extratos padronizados. Eles verificaram que os estudos que eram feitos até então, eram feitos cada um com um tipo de extrato da planta. Então não se tem um, uma padronização do tipo de extrato que está sendo utilizado nas pesquisas. Esse é o terceiro estudo, é um estudo de 2013. É, ele foi feito também com o extrato alcoólico da casca do hiperroxo utilizando as concentrações de 100 e 300 miligramas por quilo. A experiência, então, também foi provocado úlceras em ratos, só que com o uso do ácido acético. O que foi observado nesse estudo? Então, houve efeito antiúlcera né, com a redução de 44% e de 36%, é, de acordo com as dosagens utilizadas, eles verificaram que houve um aumento na espessura da mucosa do estômago e também houve uma maior é, proliferação celular. A conclusão é que os resultados indicam que o extrato acelera a recuperação das úlceras gástricas em ratos. Esse quarto estudo é um estudo brasileiro de 2007. É, na verdade, ele é uma tese de doutorado né? foi apresentado na Universidade Federal do Paraná. É, do André é, Twardovsky. Então, é, que que esse, esse estudo, ele, acho que é o mais completo do, do, de todos que eu apresentei até agora. O é, que, que foi utilizado aqui? Então, foi utilizado o extrato hidroalcoólico da casca do hiperroxo, então, em várias concentrações, de 30, 100, 300 e de 1000 mg por quilo. A experiência é, foi o seguinte, então foram provocadas úlceras agudas em camundongos, ratos e coelhos, utilizando o etanol, que é o álcool, né, e o ibuprofeno anti-inflamatório, e também foram provocadas úlceras crônicas com o uso do ácido acético. O que, que foi observado nesse estudo? Então o extrato hidroalcoólico do hiperroxo, ele apresentou efeito protetor gástrico em todos os casos de úlcera induzida. A proteção se mostrou dose dependente. O que significa isso? Que quanto maior a dosagem, é, maior a porcentagem de proteção que foi oferecida. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que ó, te teve é, um estudo que foi feito com 100, 300 e mil 1000 miligramas. Né, no caso da, da úlcera provocada por etanol. Então, verificou-se que a dosagem de 1000 mil miligramas apresentou uma proteção maior que a dosagem de 100 miligramas. Em outros casos foi utilizada a dosagem de 30, 100 e 300. Nesses casos, é, verificou-se que a dosagem de 300 ofereceu uma proteção maior que a de 30 e a de 100 miligramas. É, a proteção é, se dá por fatores protetores, que é o aumento da mucosa gástrica, né? e também pela diminuição de fatores agressores, que ele provoca uma diminuição na produção de ácido no estômago. É uma diminuição diferente do que ocorre com o omeprazol, mas ela é suficiente para diminuir a agressão no caso de uma úlcera. E a proteção foi maior do que o omeprazol. Então, nesse estudo foi utilizado também o omeprazol como comparação e os resultados com o roxo foram melhores do que os resultados com o omeprazol. A conclusão do estudo é que as ações protetoras gástricas produzidas pelo extrato do hiperroxo envolveram mais de um mecanismo de ação. Então, ou seja, foi o um mecanismo da proteção e o um mecanismo da diminuição dos agressores. E eles verificaram também que é, alguns estudos indicam que o hiperroxo também tem ação anti-H pylori. Então, isso torna a, essa planta uma fonte potencial para novos estudos. E que seria uma forma alternativa de tratamento para os problemas gástricos. Principalmente úlceras e gastritis. Bom, como até agora ah, os principais estudos que eu encontrei foram todos utilizando o extrato alcoólico. E algumas pessoas me questionaram a respeito do chá. Eu encontrei então esse livro aqui. Esse livro aqui em inglês. Ele é de 2015. E ele cita... O chá do hiperroxo tá, então é só ressalvar aqui uma coisa que esse livro é, é um guia baseado em evidências científicas para o uso de produtos é, herbais medicinais né então essas informações aqui foram retiradas desse livro e no livro também tem o embasamento científico aí da onde ele tirou essas informações então, o chá do IP roxo, ele é feito com a casca também do IP. Então, ele tem observação ainda que, de preferência, se utiliza a parte interior da casca da, da árvore. Né? Contra indicações. É, ele não indicou praticamente é, contra indicações. É, ele ainda ressalva que nos Estados Unidos, o FDA, né, que é o regulador americano, ele considera o... E perroxo como graça, né? isso na classificação dele significa geralmente reconhecido como seguro. Efeitos colaterais também não há muitos dados nem registros, né em rato só foi observado toxicidade em doses muito altas. E uma coisa importante que ele observa no livro é que o, o, o maior risco ocorre quando você não se compra o produto de qualidade no mercado, que aí ele pode vir. Tanto falsificado, né, se é um outro produto que de repente tem alguma toxicidade Ou até mesmo suje sujeiras né, naquele produto Então essas impurezas que podem estar vindo junto com, com a planta Podem apresentar algum efeito colateral Mas na maioria dos casos não é, não é devido ao uso do hiperroxo em si A dosagem que seria utilizada para fazer o chá Seria de 1 a 2 gramas da casca na forma de chá duas vezes ao dia. Então seguindo essa recomendação seria até mesmo até uma dosagem de 4 gramas por dia. O chá você prepararia para cada 2 gramas cerca de 200 ml de água. Onde adquirir o extrato? Então é uma dificuldade aqui no Brasil para você adquirir esse extrato. Então você talvez tenha que procurar uma farmácia de manipulação. E solicitar lá o preparo específico do extrato do pau d'arco. Né, ou também conhecido como IP roxo. Algum produto já pronto aqui eu não, eu não encontrei. Eu fiz algumas pesquisas não encontrei. Encontrei apenas é, para importar. Então eu separei aqui duas marcas que eu considero de, de qualidade. Que você pode estar tá procurando também se você desejar importar o, o seu extrato. Isso aqui eu achei legal de apresentar, é um depoimento que eu retirei do site é, Biover. Então essa pessoa aqui, ela, ela relata que utilizou o, o extrato do pau-d'arco então, ela, ela é para tratamento da gastrite. Então ela diz aqui, ó, passei longos anos utilizando o omeprazol por causa da minha gastrite. E agora, depois desse medicamento, pude largar o omeprazol numa boa e nem preciso ficar dependente desse medicamento o pau d'arco, para me sentir melhor, porque ele simplesmente curou a minha gastrite. Então, o que, que ela está ela dizendo? Que ela parou de utilizar o meprazol, ela utilizou o pau d'arco por um tempo e ela nem precisa utilizar ele regularmente. Ela simplesmente se livrou do problema da gastrite de forma 100% natural. Né? E é isso que eu sempre quero trazer para vocês aqui, formas de tratamento 100% naturais que vão agir na causa do seu problema e deixar você livre né, livre de medicamentos e livre para poder fazer as suas refeições e aproveitar aí com prazer o momento da, da refeição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique um joinha aí, né? dê deu uma, deu uma força para a gente estar postando os próximos vídeos. Se por acaso você ainda não se inscreveu no meu canal, não perca tempo. Se inscreva, tem vídeo novo toda semana, você vai receber muito conteúdo de qualidade. Se você acha que esse material pode ajudar alguém, compartilhe aí com alguém que precisa dessa dica. É muito importante a gente passar para frente o nosso conhecimento. Eu fico por aqui e adeus Azia!